Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a quem está conosco aqui nessa sala Zoom, boa noite a quem está nos assistindo online. Estamos aqui a Guida Calisto, do Centro Cultural Esperança Vermelha, Sônia Fardim, que é a nossa professora do dia de hoje, e eu mesmo, Walter Pomar, que também faço parte da equipe do Centro Cultural Esperança Vermelha, e nós vamos agora apresentar a programação e a dinâmica do curso Histórias do PT no Governo de Campinas. Nosso curso começa hoje, 15 de setembro, com uma aula da Sônia Fardim sobre a história de Campinas até os anos 80. A Sônia Fardim, como os que estão aqui acompanhando sabem, é historiadora, funcionária pública aposentada e foi diretora de memória da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo de Campinas. A dinâmica dessa aula, como as demais aulas, será a seguinte. A professora ou o professor desenvolverá o tema durante o tempo que for necessário e da Fala forma aqui. que julgar adequada. Ao término da sua exposição, nós abriremos para perguntas e comentários os que estão na sala Zoom participando conosco. Também será possível fazer perguntas e questionamentos através do chat do Facebook do CCV. O Adriano Bueno, que também é da equipe do Centro Cultural Esperança Vermelha, vai moderar esse momento de debate. O nosso objetivo é sempre começar a aula às 9 e terminar às 11 da noite. Isso nos sábados. Também estará por aqui, mas por detrás das cortinas, a Paula Viana, cuidando dos aspectos técnicos da sala Zoom e da transmissão pelas redes sociais. A próxima aula será no sábado, dia 19 de setembro. Aliás... As aulas serão sempre nas terças-feiras e nos sábados. Terças, sempre das 9 às 11 da noite, ou 21, 23 horas. E nos sábados, poderemos ter uma ou duas aulas, como eu vou explicar a seguir. Pois bem, no dia 19 de setembro, sábado próximo, das 15 às 17 horas, das três às cinco da tarde, o nosso tema será da fundação do PT Campinas até a ruptura de Jacobitá. Nesse dia, o nosso professor será o jornalista Celso Marcondes, que foi presidente do PT Campinas, também secretário-geral do PT Campinas, e foi presidente da SANASA durante alguns meses é, do governo Jacob Depois da fala do Celso, teremos comentários do Brian, do Robene e da Glória da e da Glória Cunha. O Nilton Brian ele foi secretário. É, da educação, durante parte do governo Jacobitar. a professora Robene, além de militante do PT, desde os anos 80, foi subprefeita de Barão Geraldo durante o governo da companheira Isalene Tiene. E Glória Cunha, musicista, foi dirigente do partido na época do governo Jacob e foi diretora da Secretaria de Cultura no governo Isalene Tiene. Nesse dia, sábado, vamos priorizar a contribuição dos quatro, Celso, Glória, Brian e Robene. Portanto, é provável que não haja tempo para perguntas e debates. Mas isso, como eu já disse, vai ficar a cargo do Adriano Bueno, que nos dias em que nem eu, nem a Sônia Fardim, nem a Guida Calixto estivermos por aqui, terá também a tarefa de inaugurar e de encerrar a respectiva aula. No dia 22 de setembro, terça-feira, das 21 às 23 horas, o tema será o PT de volta à oposição, da ruptura de Jacob Bittar até a eleição de Toninho. É, nesse dia, a exposição vai ficar por conta do Renato Simões, filósofo, foi deputado estadual e federal pelo PT, bem como candidato a prefeito de Campinas em 1992. No dia 26 de setembro, sábado, das 15 às 17, Sônia Fardim voltará para nos falar do Toninho do PT, militante, pesquisador e prefeito. No dia 29, terça-feira, das 21 às 23, contaremos com a participação do advogado Lauro Marcondes, que nos falará do governo Isalene Tiene. Lauro Marcondes foi secretário de governo de Isalene Tiene. No sábado seguinte, dia 3 de outubro, teremos uma novidade, duas aulas seguidas. A primeira aula começando às 3, indo até às 5, e a segunda aula começando às 6, indo até às 8 da noite. A primeira aula, no dia 3 de outubro, das 15 às 17, tratará da relação entre o PT e o governo e também da relação com o funcionalismo público, para tratar destes temas nós teremos a participação de três painelistas. João Leite, que foi presidente do PT Campinas, Carlos Maldonado e Jonival Cortes, que atuaram no governo de Zalene Tiene, exatamente no tema dos chamados recursos humanos. A segunda aula desse dia, das 18 às 20 horas, tratará da comunicação do governo democrático popular. Nesse caso, teremos um painel com Rosana Ramos e Ivete Roldão. Ambas são jornalistas, Rosana foi secretária de Comunicação e Ivete foi diretora da Rádio Municipal. Nos dois casos, caberá ao Adriano decidir, à luz do tempo que reste depois das falas iniciais dos painelistas, como será feito o debate e as perguntas. No dia 6 de outubro, terça-feira, das 21 às 23, trataremos da relação entre o governo e a Câmara Municipal. Quem nos ajudará nessa questão será o professor Carlos Signorelli, a quem pedimos que falasse de diferentes questões Sua experiência como vereador e como presidente da Câmara, a relação entre a Câmara e o governo em geral e nos governos petistas em particular. Depois, no sábado, dia 10 de outubro, novamente teremos duas aulas seguidas. Das 15 às 17, será o momento de discutir a atuação do governo petista nas áreas de finanças, administrações regionais e mobilidade urbana. Faremos um painel com Ronaldo Hipólito, Pio e Marcos Bicalho. Os três foram secretários municipais no governo de Zalenitierene. Das 18 às 20 horas, trataremos a questão ambiental e rural em Campinas, com Sônia Moraes e Ari Fernandes, que também fizeram parte da equipe dirigente do governo municipal. No dia 13 de outubro, terça-feira, das 21 às 23 horas, o assunto será a atuação do governo nas áreas de segurança pública e guarda municipal. Neste caso, a palestra inicial será feita pelo Valdecir Manuel dos Santos, nosso companheiro, que foi diretor da Guarda durante o governo da prefeita Isalene. Já no sábado, 17 de outubro, voltaremos ao sistema de duas aulas seguidas. Das 15 às 17, Demetrio Vilagra, que foi vice-prefeito de Campinas, falará da política de abastecimento. E das 18 às 20, a assistência social será o tema da professora Marta Coelho. No dia 20 de outubro, terça, teremos dois temas, em uma mesma noite. A política de cultura, esportes e turismo, comigo, e a zeladoria do centro, com o professor Reinaldo Sicone. Ambos estivemos à frente dessas tarefas durante o governo. E, como será um painel, novamente caberá ao Adriano o milagre de administrar o tempo. No sábado, 24 de outubro, novamente duas aulas. Das 15 às 17, a política de educação, com a professora Corinta, que, aliás, está aqui entre nós, que foi secretária do governo, e das 18 às 20, Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, com Silvio Spinella, que foi presidente da IMA. No dia 27, terça-feira, toda noite, das 21 às 23, será dedicada à política de saúde. E quem vai fazer isso, quem vai falar sobre isso, será a Maria do Carmo Cabral Carpinteiro, nossa amiga Carminha, que também foi secretária da saúde em Campinas e em outras cidades, como ela poderá explicar quando falar. No dia 31. De outubro, sábado, das 15 às 17, o tema será a política de participação popular. Para tratar dessa questão, contaremos com o Braga, que foi exatamente secretário de Participação Popular. Já em novembro, no dia 3, terça-feira, das 21 às 23, falaremos da política de saneamento e da Sanasa. O tema estará a cargo do Vicente Andreu, que, além de presidente da Sanasa, foi também presidente da ANA. E no dia 7 de novembro, sábado, das 15h às 17, teremos um painel sobre a relação com os movimentos sociais, mulheres, juventude, negros e LGBTQ+. Nesse dia, contaremos já confirmados com Cleusa e Bessa, que foram da equipe de governo, com Paulo Mariante, que entre muitas tarefas foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, e nós estamos convidando também a companheira Wanda Russo. Com isso, a gente terá um painel que abordará o conjunto dos assuntos que eu listei. E, finalmente... No dia 10 de novembro, uma terça-feira, das 21 às 23 faremos um debate sobre o legado e o futuro, com a participação de Isalene Tiene que foi prefeita de Campinas, e de Márcio Postman, que hoje é presidente do Instituto Lula. O lema que nos orientou a organizar esse curso é conhecer o passado para conquistar o futuro. Para nós, o melhor método de conhecer o passado é através da pesquisa e do debate. Por isso, os que vão falar nesse curso viveram a experiência e vão falar sobre ela a partir do que lembram, do que pensam, do que refletiram. E quem estiver acompanhando aqui na sala Zoom ou nas redes sociais, lembrando que a gente está transmitindo nesse momento pelo Facebook, aqueles que vão assistir, tá certo? É, não vão ver uma única opinião, verão muitas opiniões, às vezes, inclusive, divergentes entre si. Mas, apesar de serem muitas opiniões, e às vezes divergentes entre si, não é uma cacofonia, pois estamos todos juntos na luta por conquistar o futuro, que esperamos esteja bem próximo de nós. Bom, antes de passar a palavra para a Sônia, vou só registrar aqui a presença é, da Luíse, da direção do partido, do Adriano Bueno, do Alessandro, do Carlos Maldonado, da Corinta Geraldi, da Glória Cunha, da Guida Calisto, da Isalene Tiene, de Jaque, João Rocha, Leandro Eliel, Mabel, Murilo Dias Freitas, Nilton Brian, Sônia Fardim, Paula Viana, que já foi explicado. Então, na sala somos esses, podem ser que entrem outros durante a exposição da Sônia, e no Facebook, os que estão assistindo, e para toda a eternidade. Então, boa noite, bom curso, e Sônia Fardim, a palavra é sua. Boa noite. É... Eu agradeço todo mundo que se disponibilizou até essa hora da noite aqui para falar sobre a história de Campinas. É, vou pedir duas coisas. Se tiver algum problema com o meu áudio, vocês me avisem, porque talvez eu tenha que usar algo assim, que eu estou preferindo evitar essa hora da noite. É, hum, quero dar alguns informes, algumas explicações antes de começar. Eu vou pedir primeiro, é, primeiro vou explicar que eu estou pedindo a ajuda da Paula, ela vai ficar colocando na tela um roteiro de temas que eu vou me orientar para falar, assim que eu der o ok ela vai começar. E a minha tarefa aqui ela é um tanto inglória, que é falar de 150 anos dessa cidade em 40 minutos, porque eu acho que a gente não, não dá para se estender mais do que isso. É uma tarefa de propor um roteiro de compreensão da história de Campinas até a década de 80, porque depois disso, nesse período, vários outros. É, colaboradores, palestrantes, professores vão se dedicar a temas específicos. Então, a minha tarefa ela é uma grande apresentação da história dessa cidade, segundo, obviamente, alguns critérios que eu estabeleci. Com certeza, tem muita falta, vai faltar muitos, muitos temas, tem muita coisa que vai faltar colocar. Com certeza, alguns eu, eu consigo aprofundar mais, outros menos, mas a tentativa é de entender, a partir do que a, a gente se coloca para estudar a história de um partido político a partir da década de 80, em Campinas, nessa cidade, é, o que forjou essa cidade até a década de 80. As questões políticas, as questões econômicas, as questões sociais e as questões culturais. E eu estou tentando apresentar aqui um encadeamento dessas ações. E eu escolhi para isso um roteiro, eu vou pedir para a Paula colocar na tela, que tem uma ligação entre duas datas, que é 1774 e 1974. Eu vou, vou traçar esse caminho de 1774 a 1974. 1774, quando foi criada oficialmente a freguesia, que institui a, a primeira organização política, jurídica e institucional da cidade. E, em 1974, quando esse momento, esse ato, esse dia, esse, essa... Ação política foi eleita para ser o marco definidor da fundação da cidade. Né? É... Paula Oi sumiu da tela? Eu acho que sumiu e apareceu de novo. Não apareceu agora? Não, para mim não. Sumiu? sumiu? Sumiu. Tá um momentinho. Bom, eu vou continuar falando aí, a Paula coloca. É, Campinas passou, em 1974, por um grande debate que escolheu 1774 como o ano de fundação oficial da cidade. e Então, eu vou agora, de trás para frente, fazer esse percurso para a gente entender esse, esse, essa minha proposta de leitura da história da cidade. Para falar de 1974, eu vou voltar um pouco antes. Esse, o território que eu, que, onde, se, onde Campinas está situada, ele começou a ser povoado por volta de 1721 por conta do caminho dos Goiáses, por ser uma rota tanto para se chegar às Minas e Minas Gerais como para ir para Goiás. Esse caminho dos Goiáses, é, na região de Campinas, se estabeleceram lugares para pouso para esses tropeiros. E eram o que se chamava dos campinhos, dos campinhos de pouso. Eram clareiras na mata, onde havia possibilidade de se abrigar. Então, foi, foi, foi gerando pequenas estruturas de... de lugares de pouso, e desses pousos, gerando lugares de comércio. O, Barreto, o Francisco de Barreto Leme, ele morava em Taubaté, e ele se estabelece na região, também já orientado pela coroa, em, 19, em 1739. Por isso que também a data de 39, ela marca como uma das que foi debatida como sendo a a fundação de Campinas mas é importante dizer que 1774 a instituição oficial da freguesia ela foi bastante estudada, inclusive é objeto de estudo do livro do Antônio da Costa Santos onde ele mostra por várias análises cartográficas de documentações oficiais atos oficiais que a instituição da freguesia nesse período, 1774, em Campinas, foi uma, um projeto político da coroa portuguesa para garantir a permanência desse território, a posse desse território, por várias questões, inclusive de contendas com... É... Os outros, os, os, os outros vizinhos no continente, invasões de outros países. Nesse mesmo período, um pouco antes, já, já havia sido feita a transferência da, da capital da colônia para o Rio de Janeiro com o mesmo objetivo, mas principalmente porque havia um projeto de desenvolver aqui uma, uma, um empreendimento canavieiro, mais estruturado, de expandir nesse território o, o, o desenvolvimento da, da, da cana-de-açúcar, que aqui era feita em pequenos engenhos, que se chamavam de engenhocas, mas a expansão do comércio colonial via nesse território, no território sul-sudeste do, do, do país, o momento, o lugar determinado para fazer uma ação de defesa do território e ao mesmo tempo expansão da atuação capitalista de exploração do açúcar. É importante colocar que o, o Antônio da Costa Santos ele, ele apresenta uma documentação vasta de mapas, de estudos geológicos, de análises jurídicas, de enfim. Que, que deixam muito evidente um profundo investimento da coroa portuguesa em estudar esse território, em capacitar técnicos cientistas para entender esse território e, a partir disso, tomar suas decisões geopolíticas. Então, é, é uma afirmação. Que a, que a instituição da freguesia de Campinas, em 1774, foi um ato político baseado num estudo geológico e para estabelecer aqui uma série de, é, de ações de defesa tendo um caráter geopolítico. Né? Essa afirmação aqui do, do Antônio da Costa Santos, que é a acumulação mercantil escravocrata colonial... Então, praticada, montaria aqui uma base sólida para o desenvolvimento da economia sucareira no Oeste Paulista e que resultaria no século seguinte, no esplendor da economia cafeeira. Então, 1774 tem esse caráter de ter sido um ato político, não significa que não existisse aqui povoamentos, não, existisse, não significa que não existisse aqui já uma economia de, de inclusive com comércio de, de, de víveres para subsistência e também por ser um local de uma via de acesso a outros territórios importantes do, do, do, do, da colônia. Passa para a próxima, Paula. É esse gesto aquele está colocando ele coloca esse mapa do livro do Toninho não foi unicamente Campinas é um um, um um arco de cidades montadas nesse território para ser uma base de defesa estratégica do território né que é a fundação deste conjunto de povoamentos Demonstra-se historicamente fundamental para os interesses de defesa da colônia. E aqui ele cita o professor Bellotto, que, se, que existe, uma, existe uma ordem é, real que se povoasse Campinas, do Mato Grosso, oferecendo aos povoadores os privilégios como concessão de terras, ferramentas, isenção, isenção militar ou seja, toda uma pactuação com. A, a, a quem veio para cá, a elite designada para vir para cá, para definitivamente se fixar nessa freguesia. O próximo. Próximo, Paulo. É importante pensar que isso muda rapidamente a configuração política, social e econômica, né? porque os objetivos da coroa eram exatamente desenvolver economicamente. Então, rapidamente, há um aumento populacional, um aumento do número de engenhos, que em 74 era 3, já em 1846 são 93, passa a ser o maior centro produtor de açúcar de São Paulo, em 1842, então, já é elevada à categoria de cidade. Então, muito rapidamente, a freguesia passa a vila e de vila a cidade. Aí eu quero destacar aqui dois fatos que ocorreram aqui na década de 30, do, de 1831. A revolta do João Barbeiro. Foi uma revolta organizada. João Barbeiro era um liberto, era barbeiro, mas ele ele fazia parte de um grupo com uma vasta uh, relação familiar, em torno de 30, de 30 pessoas. Ele, junto com o escravizado Diogo Rebolo, por um processo de dois anos, foram organizando uma insurgência armada. E eles foram denunciados na véspera da data marcada para o levante que seria na véspera no Natal de 31 para 32 e há um processo longo para criminalizá-los obviamente julgá-los e eliminá-los né o estudo desse desse caso ele é muito importante porque se tratou de uma revolta extremamente organizada e por um grupo grande de Liber, o João era liberto por um grupo um grande de escravizados em várias fazendas da região. Então, se essa revolta efetivamente tivesse sido realizada, com certeza poderia mudar o quadro político nesse momento. É uma das, das possibilidades. No, no mesmo período, já em 1831... O, o escravizado Elesbão ele, ele mata o seu, o seu senhor, porque ele foi agredido. Há nos autos uma indicação que a companheira dele teria sido violentada, e ele assassina o seu senhor. E há um julgamento exemplar do Elesbão um julgamento com os resquícios de crueldade, de publicização dessa crueldade, por quê? Porque nesse momento, na, na, ainda a vila, não era cidade ainda, o número de escravizados superava enormemente o número de, de pessoas livres. Então, a, essa economia foi produzindo uma situação social de conflito, por conta do modelo de exploração do trabalho escravizado. Então, é um dos primeiros grandes conflitos de luta de classe que existe na história dessa cidade. É... E é muito importante a gente ir percebendo como a, a, a, o impulsionar da lógica capitalista leva às suas contradições, e essa é uma delas, que, que foi essas duas revoltas. Importante destacar que o João Barbeiro, como eu disse, foi um processo muito organizado e o do Elesbão não, foi uma atitude de uma revolta individual, mas é muito mais conhecido o caso do Elesbão porque a publicidade que a própria elite escravocrata deu a esse caso foi grande, porque ele, ela, ele se tornou um exemplo de como aquele que levantasse a mão para o seu senhor seria tratado. Ele foi levado em praça pública, esquartejado em praça pública, enfim. Tem bibliografia interessante sobre esses dois casos. O próximo. é Só para se registrar, esse retrato que está aí é, do Elesbão é uma pintura feita pelo Egas Francisco, um pintor campineiro contemporâneo, que retratou, deu um rosto ao elesbão, porque, evidente, naquele momento não havia ainda registros fotográficos e não havia imagem desse, desse rosto de revolta. Então, o Egas criou esse rosto há... É, a... Tem uns 15 anos esse quadro. Próximo, Paula. É, duas questões importantes do ano de 1900, 1850 e que tem uma incidência no desenvolvimento da cidade de Campinas é nesse momento que ela está na transição da economia do açúcar para a economia do café, é a lei que proíbe o tráfico negreiro, não tem mais tráfico legalizado da África para as colônias. É no dia 4 de setembro. No dia 18 de setembro é promulgada uma outra lei, que é a lei de terras. Essas duas leis elas têm um encadeamento de preocupações que, que permanecem na história da colônia e na história das relações com a força de trabalho e o uso da terra, de certa forma, até hoje, porque, ao proibir o tráfico, havia necessidade de pensar numa outra forma de trabalho, e aí seria o trabalho assalariado, a necessidade de atrair é, trabalhadores de outros locais e o risco de que a posse da terra passasse a ser é, é, um atrativo para as pessoas virem para, esse, para, para, para as colônias, mas isso de fato muitas vezes foi utilizado como argumento, mas a lei de terra ela amarra essa possibilidade no nascedouro, ela impede isso, porque ela torna ela ela de certa forma ela legitima todas as terras que não eram de propriedade dos senhores passa a ser e a terra de um insumo para produção agrícola, ela é do dia para a noite transformada em mercadoria, em mercadoria controlada pela aristocracia. Isso é uma marca na história brasileira e na história campineira. Nesse momento, a população de Campinas ela está em torno de 14 mil pessoas, sendo que 8.100 são escravizados. Essa relação ela, ela é preocupante o tempo inteiro, isso vai demandar para a elite de Campinas uma série de práticas é, é, absolutamente desumanas, absolutamente é, opressoras, e, mais do que só a prática, formas de divulgar essa prática, de se estabelecer eh, uma imagem da cidade como a cidade mais cruel no trato com os escravizados. A próxima, por favor, Paula. Bom, nesse contexto, já em 1886... Campinas já está no apogeu da cidade, cidade do café, mas é uma cidade com uma população é, liberta, muitos ex-escravizados libertos, também uma população livre, que é encarregada de várias tarefas. Tarefas uh, como como os carroceiros, tarefas como vendedores de alimentos, os serviços urbanos necessários, isso forma uma força de trabalho urbana que também precisa, sob a ótica da aristocracia, de controle e regramento. Campinas foi uma cidade que elaborou códigos de postura extremamente detalhados e é, focados no, no regrar o estar em público com todas as, as garantias possíveis para que a elite tivesse o controle absoluto sobre essa população urbana. Os códigos de postura é, versavam sobre o que se podia vender como se podia estar na rua? Até a forma de pedir esmola era regrada pelos poderes municipais. E é, passa a ser, Campinas passa a ser é, palco de debates centrais para a definição da política brasileira, do regime político, se monarquia constitucional ou república. Das relações de trabalho, se continuava com as relações escravistas ou ampliava as relações assalariadas. É importante lembrar que, desde 1860, já havia em Campinas várias eh, iniciativas de núcleos de imigrantes. E o um investimento capitalista, formas capitalistas de organizar a água, o saneamento, a iluminação, o transporte, e sempre um controle muito grande é, sobre a questão fundiária. Né? Esse é um tema que eu pretendo desenvolver melhor quando eu falar do livro do Toninho na próxima aula, mas é, isso é um marco na história da cidade. O Próxima, Paula. Por favor. É, sobre essa questão do, do modelo de a administração do trabalho, eu trouxe aqui um texto que ele é citado pelo pesquisador Galdino, e eu quero aproveitar para dizer o seguinte, em vários momentos eu, eu, eu copio trechos de outros trabalhos sempre citando a fonte aqui. Então, esse meu texto ele tem várias colagens, vários tipos de letra diferentes, porque... É uma grande colagem de colaboração de outros pesquisadores. Essa é uma manifestação dos republicanos num, num manifesto oficial do Congresso Republicano é, no final do século XIX, onde eles explicitamente colocam que a questão servil, no caso, é a questão da escravidão, não pertence exclusivamente, não nos pertence né aos republicanos, exclusivamente porque é social e não é política, está no domínio da opinião nacional e é de todos os partidos, e dos monarquistas mais que nossa, porque compete aos que estão no poder ou os que pretendem apanhá-lo amanhã, estabelecer os meios para o seu desfecho. O que está acontecendo aí? O Partido Republicano está lavando a mão é, sobre o embate que se tra travava naquele momento, se o sistema escravocrata deveria continuar, havia já toda uma rede de contestação, inclusive com formas de, de levantar fundos para comprar alforrias, para incentivar, inclusive, fugas, para lutar pela abolição. Mas o Partido Republicano Paulista, que tem, tem, tem uma, uma raiz em Campinas muito forte, ele te, literalmente diz que não é um problema social, é um problema político. E como nós não estamos no poder político, nós não temos que dizer nada sobre isso. Então, os republicanos paulistas assim agiam sobre a questão do escravizamento. Próximo, Paula. É, embora a questão da escravidão e do debate sobre a mão de obra assalariada ou escravizada é, tivesse um, um centro, nesse, centro do debate nesse momento, mas os republicanos dissessem que isso não era da conta deles, várias iniciativas nas cidades foram organizadas a partir, inclusive, da criação da Loja Maçônica em Campinas, que já é, ela é criada em 1869, é, a loja maçônica ela vai ser responsável por criar escolas específicas para pobres e para ricos. O Culto à Ciência era um colégio de excelência. Essa é uma imagem, inclusive, de uma publicidade feita com, para os cafeicultores do Estado todo, do Brasil, mandarem os seus filhos para estudar no Culto à Ciência. E ela também é responsável pela criação, eu trouxe aqui dois exemplos, mas tem mais. Um que é no ciclo Italiano Unite, que é um, era um centro de apoio aos italianos, e que depois da primeira epidemia de febre amarela, em 1889, se transforma numa escola para órfãs, que era literalmente uma escola para manter as mulheres pobres sob vigilância o máximo possível, para formar trabalhadoras domésticas para os lares da aristocracia e para garantir que elas tivessem a formação mais conservadora possível. Então, isso tem explícito, inclusive, nos manuais, nas regras e nos regulamentos dessa instituição. E a outra é o liceu, de artes e ofícios, também transformado dessa forma logo depois da primeira epidemia de 1889, que era um lugar onde os meninos iam ah, estudar, trabalhar e se formar para ser mão de obra para as lavouras, para a ferrovia, para as pequenas fábricas que já existiam. Outras duas escolas também se criaram nesse momento, que foi a Escola Correia de Melo, também para pobres, a Escola da Maçonaria e a escola criada ali, fica em frente, aquela casinha bonitinha na frente do Palácio dos Azulejos, também era a escola do povo criada pelo barão. Então... Não havia uma posição política sobre o fim da escravidão, mas havia uma série de atuações efetivas, pragmáticas, concretas, para formar classe trabalhadora preparada do ponto de vista técnico e forjada do ponto de vista político para atender aos interesses dos cafeicultores campineiros e da região, que eram cafeicultores capitalistas que investiam em vários ramos, como ferrovia, empresas de abastecimento de água, de iluminação, fábricas. O capital não era mais só extraído da, da lavoura, mas de outras formas de empreendimento também. Próximo, Paula, por favor. É, Nesta linha de cuidar da perspectiva da ciência é, e da cultura, eu trouxe aqui, para exemplificar, o Instituto Agronômico, que foi criado em 1887 e que, sem dúvida, foi um dos centros de excelência de pesquisa sobre... A agricultura eh, no Brasil, né? Ele eh, atendia ob ob objetivamente as necessidades de eh, cuidar melhor das lavouras, de desenvolver técnicas, enfim. Era um centro de excelência foi, foi inaugurado pelo pelo então imperador. E ele existe até hoje, é uma, é uma das marcas desse momento, do, dessa aristocracia em Campinas, investir sim na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico para os seus objetivos. Né? Também na, na área das artes, o Teatro São Carlos foi inaugurado em 1850, dos teatros desse período, ele fazia par com os mais belos que existem ainda hoje, como em Ouro Preto, em outras cidades. Era um teatro é, bastante grande, ele tinha algumas debilidades, não tinha cadeiras, enfim, há relatos bem é, curiosos sobre isso, mas ele tinha uma arquitetura robusta e ele atendia principalmente o objetivo de dar à cidade uma, uma dinâmica cultural à altura do que a elite aqui pretendia. Né? Era uma sociedade civil, não era, era uma empresa, não era público, e esse teatro vai ser demolido depois, eu vou falar sobre isso depois. Mas a, a, o grande investimento técnico eh, e financeiro, nesse momento, vão, vão estar nas ferrovias e na rede de abastecimento de água e esgoto. É. As ferrovias começam já no começo da década de 70, com a inauguração do trecho da, de Jundiaí a Campinas, da Paulista, com todo o capital de fazendeiros com a grande maioria de Campinas, depois a mogiana e a Sorocabana, que vai vir no século seguinte. Então, a ferrovia cumpre um papel fundamental não só no escoamento da mercadoria, mas ela também vai cumprir um papel como garantidora de valorização de terrenos, Valorização fundiária, né? é, principalmente no século XX. Isso vai acontecer de uma forma mais efetiva. Vamos para o próximo, Paula. Eu estou querendo cumprir o meu tempo. Bom, a febre amarela. Esse também é um período que a cidade foi assolada pela febre amarela de... 1889 a 1897. Né? É, dos estudos que eu fiz disso, eu tenho uma conclusão. Primeiro, que é, não se pode dizer que foram, foram surtos independentes, foram surtos concomitantes, continuados, tendo todos uma razão de fundo, que era o aumento da circulação de população das regiões que vinham desde a Europa, passam pelo Porto de Santos até a cidade de Campinas. Toda essa estrutura de conexão, de transporte, criada pelo empreendimento capitalista cafeicultor, trouxe junto, porque é da sua natureza, uma enorme desigualdade social e uma enorme é, diferença de condições de moradia, de habitação, de alimentação sanitárias. E o, o agravamento daquilo que era, até então, surtos localizados, porque existia, já tinha surtos de, de varíola, surtos mesmo de febre amarela menores, só que com essa essa ampliação regional, isso se, se intensifica. E essa causa principal, obviamente, não foi cuidada, porque ela é uma, é uma das questões estruturais do capitalismo. O que vai acontecer é que, em 89, morre em três meses oficialmente 1.200 pessoas, mas há relatos e suposições que, que ficam em torno de 2.000 a 3.000. Não, não há possibilidade de ter acesso muito confiável às fontes de registro dos sepultamentos e dos atendimentos médicos. A cidade não tinha a menor condição de gerenciar isso. Sem dúvida nenhuma, a grande maioria de mortos foi de pobres e negros. E o que a elite fez... Morreu muita gente da elite também, isso é inquestionável. Mas o que, a, enquanto classe, a elite fez foi organizar a vida e tocar o novo normal. E aí isso durou nove anos. Né? Porque em 89 morre 1.200 Aí eles fazem uma grande festa para celebrar o fim da crise, fazem, fazem várias homenagens a figuras importantes, barões, é, médicos, é, enfim, dão nome de ruas a figuras importantes, fazem um baile, uma grande festa, um grande jantar, fazem uma publicação placa homenageando os benfeitores e no ano seguinte morre mais 300 e passa a ser recorrente isso. Isso não, não se trata, se lida e se celebra. Celebra-se como algo que foi superado. Né? É, tem passagens divertidíssimas das brigas entre a própria elite com relação a como lidar com isso. Há uma discussão médica muito detalhada sobre o que fazer não havia ainda um conhecimento sobre o agente difusor da doença, e todas as iniciativas de tratamento, elas desembocam num campo de interesses, que eram os interesses é, de é, remodelamento urbano, de reconstrução e construção de edificações. Né? É, os relatórios passam sempre por essa via, que a cidade tinha que se reconstruir, que o tratamento passava necessariamente por uma grande obra pública, que, sem dúvida nenhuma, passava também, mas não se tratava as questões principais. E Em 1896 houve um novo ápice da crise, não por acaso em 1895 foi um momento em que houve um aumento significativo da entrada de imigrantes no Brasil. E é importante dizer que nesse momento para o capitalismo se desenvolver ele precisava de braços assalariados e trazer essa população é, da Europa principalmente era parte desse, desse investimento. A própria gestão da imigração era um empreendimento, lucrava-se com isso, assim como se lucrou com a escravidão também. Então, não, não se cogitou de forma nenhuma repensar a vida, mas estabelecer isso como o dano colateral e tocar os empreendimentos é, capitalistas nesse sentido. E é isso que foi feito. Durou nove anos. Algo importante... Passa para a próxima, Paula, por favor. Algo importante para pensar com relação a Campinas com, nesse momento? Não, não, o outro mesmo, Paulo. o anterior. Isso, é isso, esse aí, que é a, os estudos de abastecimento de água. A questão da água ela já era uma, é, uma necessidade também para a elite em Campinas já havia uma iniciativa aqui de montar uma empresa para abastecimento de água desde 1880 com a crise sanitária isso se intensifica e se cria uma empresa onde os proprietários os investidores dessa empresa dessa empresa era o mesmo grupo o mesmo hall de cafeicultores capitalistas que já investiam tanto nas lavouras como na ferrovia como na na na, na própria imigração. né o, o Toninho estudou, o Toninho estudou profundamente isso e os grandes nomes do, do urbanismo desse momento e do, do que se, se, se convenciona chamar como o sanitarismo, passaram por Campinas ou saíram de Campinas. Então, a cidade ela foi um grande laboratório de estudos, de práticas sanitaristas e de remodelamento urbano. Né? É, eu vou passar rapidamente por isso, porque isso a gente vai ver quando falar do livro do Toninho. Próximo, Paula. Para fechar esse, esse capítulo da, da febre amarela, é, duas grandes é, lendas, né? duas, duas grandes argumentações foram utilizadas nesse momento. A primeira é que houve uma interrupção da, do poder econômico de Campinas por conta da febre amarela. É, eu questiono isso, eu acho que houve sim no início uma paralisação, mas rapidamente os grandes empresários se reorganizaram, inclusive para levar o que eu chamo para a geografia dos seus interesses, os investimentos propostos para tratar as consequências da da epidemia e esse gráfico aí ele mostra o seguinte, que não houve interrupção nem com relação ao grande medo no, no momento que era da vinda de braços para lavoura e para ferrovia e para os empreendimentos da cidade não houve uma quebra, isso, isso teve uma solução de continuidade o próximo, Paulo por favor é, eu separei aí algumas questões agora para colocar, dialogando um pouco com essa pesquisadora aqui, a Wanda Magalhães, que ela tem um estudo fantástico que resume aqui nessa frase que é assim, as parentelhas por eles constituídas esti estiveram detiveram o controle político do município até o final do século XIX. Tais pa parentelhas mantiveram-se também na condição de elítica econômica. Eram, na sua maioria, grandes proprietários rurais e, sem abandonarem a atividade agrária, passaram, a partir das últimas décadas do século XIX, a inves investir nas novas atividades urbanas. Né? Isso fecha essa ideia de que, é, se você pegar as empresas desse período, você vai encontrar é, o barão, que era o governador da província. Você vai encontrar o intendente, que era o presidente da Câmara. Você vai encontrar o juiz. Você vai encontrar religiosos. Enfim, é uma rede articulada que a, a Wanda Magalhães chama de parentelhas. O próximo, por favor. E essas, essa rede. É essa aristocracia campineira, esse empresariado articulado, ele também se ocupou muito de deixar na cidade a sua marca. Né? É um momento em que as ruas mudam de lugar, de, de nome. De 1878 a 1900, o centro da cidade passa por uma... É, uma total é, reconfiguração no que significa nome. Eram nomes antigos ligados principalmente ao mundo imperial ou às as, as memórias afetivas de grupos sociais da cidade, são transformados em nome de empresários, barões, médicos, engenheiros. Né? É uma forma de deixar no tecido social uma memória. Real, concreta, efetiva do que era o poder na cidade naquele momento. É uma perspectiva de construção de memória como prática de poder. É. É. Isso há, está na, no centro da cidade até hoje. Aí, o próximo, Paula. Esses são dois estudos feitos, um é do professor Américo, esse é do professor Américo, né, que mostra também essas denominações. Aí eu acho bastante significativo uma questão que... Pode pôr o próximo, Paula? Que, deixa eu ver se está aí bem no próximo mesmo. Não, o outro, depois desse, depois eu volto aí. Não, o outro. Não, não, não sei o que aconteceu. Pode voltar lá para que Alias. É. Uh, a Proclamação da República, pode deixar, a Proclamação da República foi feita em 15 de novembro de 1889. No final do mesmo mês, na próxima sessão da Câmara, se não me engano, no dia 26 de novembro de 1889 a Câmara se reúne e ela muda o nome de todas as ruas que tinham ligações com o Império e passa imediatamente até o nome dos novos mandatários da República. É, é, um sinal evidente assim, de, de muita aproximação, com, não só com o projeto político, mas num sentido de, ter, de entender perfeitamente a, as lógicas de construção da memória na cidade. O próximo. É esse traça esse esse essas edificações da cidade nesse momento a gente pode ver esse mapa de 1878, onde já, já tem demarcado a estação, que foi inaugurada em 80, 72, o teatro, que foi inaugurado em 1850, a Igreja do Rosário, né? e a Igreja é, da Catedral. Destes, do, destes só ficaram para o próximo período, para o próximo século, a gente vai ver que, que vai ficar como memória desse período edificações da Catedral, edificação da catedral, e a da estação. A Igreja do Rosário, que era uma igreja vinculada à memória dos negros da cidade, ela vai ser demolida em 1800, 1956, e o teatro ele é demolido em 1922 para a criação de um novo teatro. Essa cidade gosta de demolir e criar teatros. Próximo. Bom... Para pensar agora esse período pós-república, é, período, o período pós-proclamação da república, período, no, na, naquilo que se convencionou chamar de república velha, esse momento de 1900 até mais ou menos 1922, a administração pública ela fica muito confusa, muito confusa por várias questões. Primeiro porque houve toda uma mudança na estrutura, primeiro porque as cidades tinham que se reorganizar para isso. Em Campinas, tanto a, a câmara como o executivo e o legislativo vai funcionar de uma forma muito misturada até a década de 20, né? O que significa que assim que tirar desse meandro que era muito, muito imbricado das relações, dessa parentelha do período imperial para construir, de fato, lógicas republicanas, demorou em Campinas pelo menos umas duas décadas para que começasse a engrenar. Mas na perspectiva da estrutura, na perspectiva das relações de interesse, isso vai mudar muito pouco. Né? E o que vai ser levado para esse novo século desse, dessa é, estrutura econômica da cidade, sem dúvida é algo que marca a história da cidade, que é toda a estrutura de transporte, de comunicação e uma rede de serviços estruturadas no que significava... É, iluminação, telefonia, estrutura de saúde e estrutura de é, abastecimento e saneamento. Próximo, por favor. É, ainda pensando aqui é, na, na, naquilo que eu estava falando sobre a estrutura administrativa da cidade... Enquanto o prefeito, o Orozimbo Maia, que foi o primeiro prefeito, ele só assume de fato em 1908, quer dizer, uma década depois. Né? E é, até 1922, muitos daqueles que eram intendentes na, na época da, antes da República, passam a ser os novos intendentes da, da, da época republicana. É, é um período na história é, mundial marcado por várias crises. Né? A, a própria epidemia de febre, é, a, a que se convencionou a chamar de gripe espanhola, a Primeira Guerra, enfim, uma série de, de, de acontecimentos que foram retardando essa organização das cidades. Mas não só isso. O que eu acho importante pensar é que também... Vem para Campinas esse contingente enorme de imigrantes e boa parte deles, grande parte deles, com formação política. E a cidade passa a estar no roteiro de debates políticos de grupos anarquistas e comunistas também. E essa é uma atuação que, a meu ver, precisa ser melhor estudada e aprofundada, mas sem dúvida nenhuma há registros disso na cidade, na, na inclusive é, na em monumentos da cidade. O próximo eu quero falar um pouco disso. Bom, é, a estrutura é, administrativa ela em 1930 com o o golpe que, que o Getúlio Vargas dá e fecha todas as prefeituras, a Câmara só vai voltar a funcionar novamente em 1948, na perspectiva de ter eleição. Então, se a gente pensar, a cidade fica sem uma prática eleitoral por décadas. Eu vou voltar a isso depois. Eu quero falar do próximo agora, Paula, por favor. O que é importante destacar aqui é que muitos desses nomes que foram prefeitos e intendentes até 1948, a grande maioria deles eram engenheiros. Né? Pensando que, nesse momento, a relação entre engenharia e arquitetura é muito, muito misturada. E é, por quê? Porque esse novo perfil, é que passa a ser valorizado na, nas estruturas é, do Estado, na sua conexão com as formas do capital se organizar. É nesse momento que se estrutura, inclusive, as, as escolas politécnicas, e que vai ser o, o Paula Souza, que passou por Campinas, um dos seus grandes expoentes. Mas é, eu quero falar um pouco da questão econômica aqui, com essa colocação do Semeghini, que eu acho que é importante. Com a crise cafeira e o deslocamento do centro dinâmico da acumulação para as atividades voltada para o mercado interno, o processo de diferenciação regional do território paulista vai adquirir novos contornos, determinados pelas características da industrialização em curso e pelas mudanças na agricultura regional. Isso é um ponto importante. A comparação das estatísticas industriais de 1928 e 1937 indica que, nesse período, o ritmo de crescimento da produção foi maior no interior do que na capital e seu entorno. E em 1940, o interior já era responsável por 35% do valor da produção paulista. Há uma interiorização da produção. E o que acontece na agricultura, como ele está colocando aqui embaixo, é que começa, as grandes fazendas passam a ser é, partilhadas com empreendimentos capitalistas rurais, organizados por antigos proprietários ah, agrícolas-cafeicultores, cujas fazendas pararam de ser produtivas na, na cafeicultura cafeira e como propriedade elas se tornam um valor e elas passam a ser vendidas como mercadoria. Campinas é exemplar nesse, nesse, nesse aspecto aqui. Então, uma reconfiguração desde pequenos sítios que também vão produzir a uh, loteamentos nas fazendas próximas aos centros urbanos. Próximo, por favor. É, por favor, Paulinha, o próximo. Esse período é importante a gente pensar como é que estava a composição social na cidade, e eu elenquei aqui alguns fatos que são importantes. Né? Há uma grande greve dos ferroviários em 1906, a greve geral de 17, que em Campinas tem um fato importantíssimo que se se convencionou chamar de um Massacre da Porteira da Capivara, quando três ferroviários foram baleados e assassinados num movimento grevista pacífico que foi barbaramente reprimido. É um dos acontecimentos que marca a história desse período, um dos poucos estudados, mas ele tem uma importância que eu acho significativa. Já naquele momento, 1917 os trabalhadores se cotizaram para erguer um monumento para esses companheiros que existem até hoje, existe até hoje no cemitério da saudade. A parte que estava escrita que eles foram barbaramente assassinados, cruelmente assassinados, mandaram retirar, tiraram, né? Mas esse esse monumento existe ainda. É, na, na, no mundo da cultura, Campinas vai ser sede de um movimento de tentativa de produção de filme muito espelhado em vários outros pontos no Rio de Janeiro, em São Paulo, o cinema enquanto uma indústria que vai cativar jovens que querem é, produzir, isso não é novo, o sonho de fazer cinema nessa cidade é antiquíssimo, mas esse filme especial, o João da Mata, ele é extremamente importante por várias questões – é uma temática ligada à exploração fundiária, é a história de um, de, um, um, de um sitiante que reage a um fazendeiro que tenta expropriar suas terras e ele assassina esse fazendeiro, ele vai se defender e, para se defender, ele, ele mata o fazendeiro, o que já é uma, uma temática significativa. Mas, mais do que isso, as câmeras produzidas para fazer esse filme, foram fabricadas em Campinas por esses jovens. Né? O Amilar Alves é o diretor e o Felice Risse era o cinegrafista. Essa câmera existe hoje, é uma joia rara do Museu da Imagem do Som de Campinas e que eu espero que continue viva por muito tempo. Bom, o jornal Getulino também, um jornal... É, Existiram outros, mas eu acho esse significativo, que é o um movimento negro se organizando para ter a sua própria imprensa e para é, disputar o seu lugar de uma presença visualizada na cidade de Campinas. Oi? Aconteceu? Ah, então está aí o um monumento Getulino, essa cena do João da Mata, e uma, uma foto do encontro histórico do Partido Comunista Brasileiro em Campinas, no Teatro Municipal, em 1946. É um período muito ativo do teatro, com atividades ligadas a movimentos alternativos e à esquerda. Né? Esse teatro ele foi construído no mesmo lugar do anterior. O Teatro São Carlos foi demolido em 1922, esse foi inaugurado em 1930 como um teatro público. Ele era fazer parte da estrutura da administração pública. E, entre outras figuras, acho importante lembrar o... Olha que horror que eu vou fazer agora. Vou falar o pai da Lemita. <risos> como ele chama, meu Deus, me fugiu o nome dele, uma pessoa que era ligada ao movimento comunista em Campinas e trabalhava na prefeitura. Enfim, é importante a gente pensar que no meio dessa, dessa é, relação de produção da cidade capitalista, a classe trabalhadora também se coloca nos momentos em que ela... É, é, se viu frente à, à, à possibilidade de atuar, desde a greve ao filme, a produção da imprensa, a organizar um debate no, aí, com a presença do Carlos Prestes, o que não é pouca coisa. E, principalmente, o próximo, Paula, por favor, uma das grandes é, realizações desse momento foi a eleição da Vera Pinto Teles, a primeira mulher eleita em Campinas como vereadora é, pelo como Partido Comunista Brasileiro. A Vera teve uma história de luta do movimento ferroviário ela e o companheiro dela, de muitos anos. Ela já era casada, tinha três ou quatro filhos, não me lembro exatamente, mas ela estava ah, à frente... De, de, de vários enfrentamentos no Sindicato dos, dos Trabalhadores Ferroviários, e quando se retomam as eleições, ela se candidata e ela é eleita. Fica muito pouco tempo uh, como, como vereadora, porque ela, a partir de um enfrentamento numa greve, já em 1948, do movimento ferroviário, ela e o companheiro dela são perseguidos, o companheiro dela é preso, e depois o partido vai para a ilegalidade, e ela teve que se refugiar e sair da cidade e foi para Bauru. Não a conheci, gostaria de tê-la conhecido. E viveu lá na clandestinidade um tempo. E recentemente foi feita uma homenagem a ela na Câmara Municipal de Campinas. Mas foi a primeira mulher eleita e pelo Partido Comunista Brasileiro. O próximo, por favor. Bom, esse período é importante, eu destaco aqui, a retomada das eleições em de 1948, depois do Estado Novo, enfim, acho que esse pano de fundo é mais ou menos conhecido, mas quem vai disputar a eleição depois de muitos embates internos é, nas frações aí dos, do capital presente nos partidos da cidade é o empresário Miguel Vicente Cury ele ganha a eleição, segundo o que eu li em relatos da imprensa, ele era uma pessoa é, carismática, uma pessoa que tinha simpatia dos seus funcionários, isso que a imprensa diz. Né? É, a, a fábrica Cury, ela tem uma importância histórica na produção de chapéus, desde o começo, desde a década de 20 na cidade. Né? Tem filmes sobre o processo de produção do chapéu nessa empresa, que era algo bastante difícil de encarar, principalmente em dias calorentos como esses nossos. Mas a fábrica é uma potência até hoje. Né? E o Miguel Vicente Curi ele vai ser eleito com um discurso é, que é o seguinte não sou político, sou um empresário bem-intencionado, tenho tudo para dar de amor para essa cidade, para fazê-la melhor. E aí ele vence a eleição. Uma das coisas que ele faz é, de importante, no ponto de vista do que se, se, se desenvolve na cidade, é retomar o plano Prestes Maias. Prestes Maia. É, a cidade de Campinas ela tem uma marca de ser uma cidade, como muito bem mostrou o pesquisador Toninho, já na sua origem é, parte de um plano, e a perspectiva da construção de um plano urbanístico que vem lá com resquício do discurso sanitarista das epidemias, ela, a volta nos anos 30, com muita força, um, um é, vereador é, da, tribuna, da tribuna da Câmara faz esse pleito, ele exige que a cidade deveria ser remodelada e que deveria ser contratado um técnico à altura disso. Ele, e, e é nesse mecanismo que se estrutura dentro da administração pública uma verdadeira casta de arquitetos e engenheiros que vai, a cada período, se renovar e se estruturar como grande instrumento de gestão pública de Campinas. Vou falar disso também depois da próxima aula. Mas o que é importante que o Miguel Vicente Curi faz? Tudo isso parou, começou, o plano começa no final da década de 30, para por conta da guerra. Né? Ele retoma isso em 51, ele tem um primeiro mandato, ele interrompe esse mandato, ele vai ser vereador, e ele volta para um segundo mandato na década de 60. E é nesse momento que ele realiza a grande obra do... que, que ele já havia é, sinalizado no primeiro mandato, que é nada mais, nada menos que o viaduto que, sem que ele quisesse, nem tivesse sonhado com isso, é, ou homenageia com o nome de viaduto Miguel Vicente Cury. É. O próximo, Paulinho. Esse viaduto foi uma, uma das primeiras obras gigantes da cidade, muito importante, produz uma alteração grande na paisagem e direciona o trânsito da cidade para a região do Cambuí, para a região que, que já estava, é importante dizer, nos mandatos anteriores, né? passando por profundas transformações urbanísticas, inclusive com processos de... Expulsão de populações e comunidades negras que moravam nas baixadas entre o Cambuí e o Taquaral, que moravam nesses territórios desde o período da, do final da escravidão, né? que tinham se instalado ness, ness, nesses territórios, que não eram territórios valorizados por conta de serem alagadiços por conta de ficarem em margens de, de, de, de rios, por não ter nenhuma infraestrutura de saneamento. E tudo isso foi sendo orquestrado, inclusive com aquilo que é hoje a Avenida Orozimbo Maio, que é um dos exemplos de Avenida Parque, que é um dos modelos de implantação de transformações urbanísticas estudadas numa perspectiva mais de uma escola americana. Mas o Miguel Vicente retoma isso, ele organiza o viaduto e nessa região do viaduto havia várias casas que foram demolidas, ele cria uma comissão dentro da administração para organizar isso, pra, e, e mais do que isso, ele cria uma lei que permite a desapropriação em massa e cria esse parque, sem dúvida nenhuma, é um, um parque bonito, na perspectiva de uso de, dos recursos para produzir uma paisagem, é muito bonito, está soterrado nesse viaduto tudo aquilo que foi a memória do Massacre da Capivara, porque a, a porteira da Capivara ficava exatamente nessa região. Então, sobre aquilo que era um lugar de memória das lutas dos trabalhadores ferroviários, se construiu um viaduto que homenageia um, um empresário, patrão, prefeito. Próximo, por favor. Nesse mesmo momento, a cidade novamente volta a ter uma expectativa de ser um polo produtor de cinema, só que dessa vez jogando todas as suas fichas na reglorificação do herói bandeirante, do Fernão Dias, é um filme que mobiliza a cidade, leva um monte de gente para os sets de filmagem, traz... tem um, uma história fenomenal de produção esse filme, porque Campinas, dessa vez, seria um grande polo de cinema. E o que é importante, assim, junto com... nesse momento tem a vinda do aeroporto, a construção do aeroporto em Campinas, no momento seguinte, a demolição do teatro, e o teatro não havia uma justificativa para demoli lo a não ser desmontar uma série de relações políticas que o, o teatro possibilitava coesionar, né? a criação da universidade, da Unicamp, e... É nesse momento que começa a se discutir a comemoração do centenário em Campinas. O prefeito Orestes Squarecia, ele nomeia uma comissão que vai definir qual é a data de fato que Campinas é, deve festejar como a data oficial do seu surgimento. Importante lembrar que em 1939... O então gestor de plantão da época fez a mesma coisa e escolheu 39 porque foi a data em que o Barreto Leme instalou a sua casa aqui e faz uma grande festa em 1939, com uma grande feira, tem filme sobre isso, faz uma festa fantástica, também baseado na perspectiva que se comemorava 50 anos da República. Nesse momento aí, começo dos anos 70, essa comissão de historiadores e pesquisadores decide que é 74 e constrói todo um novo jogo de celebração para marcar essa data com a seguinte argumentação, que Campinas não veio de um pouso de tropeiros, essa, essa gente qualquer, mas sim de grandes figuras ligadas a uma perspectiva colonizadora europeia. Era essa a imagem que a cidade queria, a elite da cidade queria para si nesse momento. Tudo isso combinava com o filme Fernão Dias e com várias outras ações que foram sendo implementadas. Por favor, Paulinha. o Próximo. É, só para exemplificar, vamos olhar aqui esse, esse gráfico, que é o gráfico do crescimento populacional em, da cidade, exatamente nos anos 70, 60 e 70, tem um boom migratório para Campinas. A cidade recebe gente do, dos outros estados do país, as periferias se lotam com trabalhadores em busca de oportunidades na, nas empresas principalmente multinacionais que vinham para a cidade nesse momento. Né? Novamente, a cidade, os capitalistas divulgam a necessidade de braços, ao desmonte de lógicas de produção é, no interior de São Paulo, várias cidades murcham porque a ferrovia para de ser o grande agente promotor e, e estimulador de economias locais as ferrovias vão sendo desmontadas, a lógica da indústria automobilística leva à construção de ferrovias, é o capital das grandes construtoras que passa a dar as cartas e as cidades, as periferias, se lotam de pessoas que precisam morar e que precisam de casas e que precisam de trabalho. E a lógica cultural da elite campineira, do empresariado campineiro, nesse momento. E aqui, campineiro, leia-se, né, que está na cidade, não só essa coisa do que nasceu aqui, do que, que se organiza na cidade, o capital que se organiza na cidade, busca uma imagem da cidade europeia, não aquela criada por pessoas que aqui chegam com a mala nas costas. É esse jogo de representação, de poder, de afirmação e de negação que se está se dando aqui. O próximo, por favor, Paulinha. É, mas é importante, eu vou passar rapidamente por algumas questões que eu quero colocar, que já havia na cidade uma, uma, vários grupos ligados a grupos de imigrantes e imigrantes, né? que se, principalmente, que vão se, se colocar um, é, na vila industrial, a vila industrial passa a ser um polo também de discussão política, de discussão cultural, de trocas de experiências. Esses primeiros 50 anos do século passado, a vila teve esse, essa importância, não por acaso lá, é, moraram e produziram dois grandes artistas reconhecidos que tiveram a vila também como tema, que foi o Tomás Perino e o Mário Bueno. Né? O próximo, Paulinha. É, mas é muito importante dizer também que houve um apagamento profundo de comunidades negras que, não tendo tanto acesso a formas técnicas, tecnológicas de documentar, de registrar a sua produção cultural, tiveram na figura do Aloysio Jeremias um artista, um pintor, que era criança nesse momento, ou quando as comunidades da região do Cambuí e do Taquaral foram sendo deslocadas, e quando adulto ele pinta essas memórias. Essas memórias existem hoje graças à produção pictórica do Aluísio Jeremias e uma atuação da Casa de Cultura Tainã de reunir essa coleção e de dar divulgação para essas imagens hoje. Também na luta sindical, na luta cultural, o Clube Machadinho, em 1945, ele compra e instala sua sede próxima à Vila Industrial, tem uma importância enorme na luta contra o racismo, a instalação desse clube é, vinculado à cultura negra, antirracista na cidade. E a atuação do Sindicato das Domésticas com a Laudelina de Campos Melo, que vem para Campinas, ela se aproxima muito do Partido Comunista e ela vai ser a grande articuladora da criação do sindicato que tem a sede hoje, exatamente onde era a casa dela, na Vila Castelo Branco. É, se, se aconteceu um profundo investimento no desmonte no apagamento, é muito importante pensar que as próprias... É, formas e capacidades e sensibilidades de criação da classe trabalhadora, e aqui, no caso da comunidade negra, se faz presente ao dar lugar para isso, a criar imagens para isso, a criar formas de fazer com que isso seja passado para as gerações futuras. O próximo, por favor, Paulinha. Aí a Laudelina em um dos bailes é, negros, muito, muito importantes para a comunidade negra nesse período. E aí eu quero frisar principalmente esse artigo dessa pesquisadora que me trouxe aqui a informação sobre o, um dos jornais desse período, que é o jornal Ifem. Há vários jornais da comunidade negra. É, tem, eu conheço duas dissertações de mestrado sobre isso. E, é, e era um lugar, ter uma, uma, uma imprensa sua, uma imagem construída de, de respeito, de, de atuação pública, né? e ocupar esse lugar de direito na cidade. A Laudelina, sem dúvida nenhuma, foi uma das pessoas que mais soube exercer essas formas de luta política. O próximo, por favor, Paulinha. Bom, estou chegando no fim, gente. Se minha conta está certa, só falta dois a três. Bom, eu sou, assim, fissurada por esse objeto chamado folder do PPDI de 1971. Foi produzido pela gestão Orestes Quércia, o PPDI é o Plano Preliminar de Desenvolvimento Integrado, que é um plano para o grande desenvolvimento da cidade, com as suas novas vias de acesso às regiões, é, principalmente é, a Norte e Sul, é, a Lagoa do Taquaral toda em volta da Lagoa do Taquaral e aí é, eu quero retomar o debate sobre os planos, que o primeiro plano de melhoramentos que foi proposto em 1938, na sequência foi criada uma companhia imobiliária que não por acaso tem entre os seus proprietários alguns vereadores e alguns urbanistas. E foi essa companhia imobiliária responsável pelo loteamento, parcelamento e a venda de várias fazendas, inclusive da Fazenda Taquaral, que é o proprietário da fazenda, doa a lagoa para construir o parque, desde que a cidade construísse o parque e fizesse toda a infraestrutura ao entorno, que sim, por acaso lhe deu condição de fazer um grande empreendimento imobiliário. Mas esse plano de 1971, ele não tem a mesma embocadura técnica que os demais. Ele não se preocupa com isso, ele é explicitamente dedicado a articular interesses das grandes empreiteiras na cidade. E o que eu acho fantástico é essa frase assim, esta cidade cumpre um plano, desde Morgado de Mateus, né? Esta, esta cidade cumpre um plano. Para quem e para quais interesses, o nosso companheiro Antônio da Costa Santos mostrou bem no trabalho dele. O próximo, Paulinho. Aí a gente chega na grande celebração, ok? É, tem um texto do colega, o pesquisador Américo Vilela, que descreve muito bem esse processo, que essa oficialização de uma comissão que define, então, que é 70, 1774, o ano a ser celebrado, cria-se um monumento, que é este, né? o monumento é, do bicentenário, onde Campinas tem esse enorme coração aberto, para abrigar todos que venham até ela. É, o próximo, Paulinha. Junto com isso, continua a lógica do colonizador. Né? A caravela é construída nesse momento para celebrar a tradição náutica campineira, enorme tradição náutica. Né? É, sem dúvida nenhuma, uma uma atuação de apagamento das memórias negras que existiram nessa fazenda e construção de um, desse ideal europeu euro, é, completamente desconectado com a realidade da cidade. Esse mapa turístico é um mapa da, da época, da, do mesmo período, a cidade investe muito nessa perspectiva do turismo. Tem uns desenhos que o proposto para o taquaral era um parque, que o desenho é, é muito, muito engraçado. O, seria, sei lá, um daqueles parques americanos, cheio de atrações, cheio de... Enfim, ai, pois é. O próximo, por favor, Paulinha. Está acabando, gente. Bem, junto com isso, eu coloquei isso aí, gente, porque assim, um colega me mandou um texto hoje que eu quero ler, que ele discute a tecnologia na cidade mais ligada ao capital imobiliário. Eu não li ainda né? o Rogério, quero muito ler o texto dele, mas eu tenho isso elencado aí nas coisas que eu pesquiso há bastante tempo e como a, a formação desse novo Parque Tecnológico em Campinas nesse período, num diálogo muito grande com perspectivas dos governos é, é, militares, mas sem dúvida nenhuma com uma proposta de ser um centro de excelência de desenvolvimento de tecnologia. Vários amigos meus deram a vida por esse debate e o que se deu é que isso eu não posso dizer com conhecimento de causa, porque eu não li os textos ainda, mas desde que eu moro em Campinas, eu só vejo isso murchar e a gente ser desempregada e ser mandada embora, ou então ter que disputar emprego em outro lugar. Então, é mais uma, uma vez um, a organização de um centro de excelência na cidade. Isso eu acho que ainda preciso estudar mais para poder falar alguma coisa com mais... Precisão. Fica aqui só um desejo futuro. O próximo. Para fechar, já que a minha, minha tarefa aqui e até o começo dos anos 80, para entregar a bola para aqueles que fundaram o PT, dar elementos para a historiadora aqui continuar pesquisando, que essa é a parte mais gostosa, está aí o começo dos anos 80 na cidade de Campinas. Assembleia do Povo, movimento organizado por moradia, que teve na estruturação do repórter da região uma mídia de esquerda autofinanciada, independente, o seu uh, grande elemento de, co de coordenação e conexão. Né? Movimentos estudantis, movimentos de pesquisadores, movimento da igreja. E do outro lado aqui, a primeira, uma das grandes greves, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a primeira grande greve dos petroleiros em 1983. Então, esse é o cenário da classe se organizando na cidade e disputando com quem está dizendo que essa cidade cumpre um plano. Né? Cumpre para quem? Né? Fica aqui a pergunta, fica aqui a expectativa é que todos aqueles que falarão me ajudem a continuar entendendo melhor essa cidade. Muito obrigada. Não, acho que sou eu agora, né? Está <risos> comigo a bola? Vamos lá. É, primeiro, fazer um registro aqui de algumas pessoas que estão acompanhando no Facebook, Agradecer a todos e a todas, Andréia Preta. É, tem, não tem perguntas, eu postei um aviso no, na nossa página no Face, se tivessem perguntas, que era para escrever com uma certa agilidade, porque já são 10h42 e daqui a pouco a gente encerra a nossa aula. Né? Acontece que não, não vieram é, perguntas, tem só uma pergunta da, da Bruna Lopes. A maioria são comentários, eu vou ler alguns aqui, né? Tem comentários de é, elogios da, da aula, do Reinaldo Sicone, que está acompanhando. Muito boa aula. Tem comentário do Marcos Martins. Muito legal mesmo. Parabéns pela exposição, Sônia. Tem um comentário do Lázaro José Sawaya Donadelli, que ele diz o seguinte, havia uma placa atrás da Academia Campinense alusiva a uma associação dos homens de cor que ali fora instalada, talvez com a presença de Abdias do Nascimento. Tá? Informação aí do Lázaro para a Sônia anotar. E depois... É, que mais aqui? Depois tem a Bruna Lopes, que é, também diz, excelente aula, muito bom, e, e ela coloca a seguinte pergunta, Sônia, é, nada falou-se sobre os povos indígenas destas terras, não há registro sobre isso na história de Campinas? Aí a questão da Bruna Lopes para a Sônia. Tá? É, além das pessoas que estão acompanhando no, no chat, nós tivemos um pico de 16 pessoas participando é, no Facebook, na, na página do CCV, tem as pessoas que estão na nossa sala de Zoom aqui, um total de 20 pessoas participando aqui hoje. né Então, além de mim e da Sônia, que vocês já viram aqui, o Walter, que participou, a Paula, que está na, na parte técnica, tem também a Luíse, tem o Alessandro Oliveira, tem o Carlos Maldonado, a Corinta Giraldi, a Eliana Ribeiro, a Glória Cunha, a Guida Calisto, a Isalene Tiene, a Jaqueline Teixeira, o João Rocha, o João Rocha, que também é fundador do PT, o Leandro Eliel, o Luiz Antônio Arantes Bastos, a Mabel, a Maria Amélia, o Murilo Dias de Freitas, o Newton Brian, o Silas Eduardo, a Sônia eu já falei. Bom, para quem está aqui na sala, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveite a oportunidade agora, dá para fazer o uso da palavra, é só pedir e abrir o microfone e fazer a pergunta aqui pessoalmente, diretamente para a Sônia. Quem preferir, pode escrever também no chat aqui do lado, e eu faço a leitura. Eu vi que a Jaque tinha feito um comentário aqui. É, deixa eu procurar, vamos lá. A Jaque perguntou qual foi o prefeito que mandou retirar é, a informação sobre o assassinato. É, acho que foi uma placa né, que você mencionou. A Jaque pergunta quem foi o prefeito que mandou retirar. A Guida pergunta... A Guida não pergunta, ela faz um comentário, uma provocação, viu, Sônia? Ela diz que você não falou nada sobre a Fênix na nossa aula de hoje. E o Silas comenta aqui sobre a tradição náutica campineira. É, a Jaque fala que agora está explicado assim, o nome da cidade, Mar de Espanha, de Minas Gerais. É, tem uma sugestão do Murilo: criar uma pasta onde os palestrantes possam depositar suas apresentações em doc, doc slide e para que aqueles que estão acompanhando possam ter acesso. Fica a sugestão, Sônia, de você depois nos enviar a sua apresentação, eu posso criar a pasta e compartilhar. Ou a Paula, talvez a Paula saiba fazer isso melhor do que eu. A Jaqueline agradeceu. Professor Newton Briand, excelente exposição, aprendi muito com essa aula. É... A Louise também, a mesma coisa. Carlos Maldonado, parabéns, muito bom. A Louise diz que adorou. O Alessandro está dizendo aqui, eu tenho uma pergunta. Ele pergunta se existe registro de indígenas na, na, na origem da cidade. Não atualmente, né? na origem da cidade. Maria Amélia também diz que foi muito bom. E o Alessandro comenta que finalmente a febre amarela tira Campinas de ser a capital do estado ou é um mito? Essa é a pergunta do Alessandro Oliveira. Louise, pode falar. Diga, é que tem a... a Andrea comentou lá no chat do Facebook que tem uma pergunta do Lázaro. Eu não consigo ver aqui nos comentários, eu perdi. Não sei se você consegue ver aí. De toda forma, eu pedi para eles reproduzirem de novo lá no chat para ficar mais fácil da gente localizar. Tá. Eu li uma, uma, um comentário do Lázaro sobre a placa da academia Campinense. Eu não sei se ele fez alguma outra pergunta além dessa. Se foi esse comentário, eu já fiz a leitura. O que aparece aqui para mim? É... Ah, tá. A pergunta do Lázaro, Andréa Preta colou aqui, ó. A transição da monarquia para a república teve influência nesse processo histórico campineiro? Essa é a pergunta do Lázaro. Tá? Tá aqui a Andréa postou aqui para mim. Bom, é o que temos para o momento. Eu queria avisar o pessoal que está no, no Face que tem um delay grande entre a nossa transmissão aqui no Zoom e o Face. Então, quem quiser depois acompanhar direto no, no Zoom, faça a inscrição no nosso e-mail, ccevermelha.gmail.com e, através desse e-mail, você faz sua inscrição e você recebe no seu e-mail os links da sala Zoom, tá? Tá? Quem preferir acompanhar pelo Facebook também pode, tá? Mas se a partir de agora alguém escrever alguma pergunta, a gente não vai conseguir ler, porque já são 10h48 e só vai dar tempo de fazer uma rodada, tá? A gente vai devolver para a Sônia responder esse bloco de, de questões. É, a Glória coloca que a Sônia também não falou do Carlos Gomes e da Fênix, reforçou o comentário da Guida sobre a Fênix, e acho que é isso, viu, Sônia? Aqui no Facebook não aparece mais nada para mim. Só a Andréa Preta reforçando a questão indígena. Três pessoas perguntando sobre a questão indígena. Né? É, então, é isso que temos no Facebook. Aqui no chat também não temos mais questão. Se alguém aqui dentro da sala Zoom quiser se manifestar, é a última possibilidade, porque... É, o nosso tempo está muito curtinho. Às 23 horas, a gente tem que encerrar a aula. E, então, a Sônia vai responder num bloco só. Bom, então, vou passar a palavra para a Sônia para responder as questões e fazer considerações finais já. Lembrando que você tem 11 minutos, viu, Sônia? <risos> ok. Bom, com relação à República, é... sim teve uma grande importância, é importante dizer o seguinte, acho que eu não falei isso, é, o Partido Republicano Paulista foi criado em Campinas em 1872, a República veio em 1872, a República veio em 1889, quer dizer, muito tempo antes, Existia um partido republicano paulista, legalizado, organizado e disputando o tema. Né? É por isso que é muito, muito justo que a gente tenha um partido comunista, um partido socialista, né? disputando o tema. É... Os republicanos campineiros eles são personagens centrais na condução desse processo de final da monarquia. É importante lembrar que o Francisco Glicério foi ministro da Justiça, Campos Sales uh, uh, não ministro um, um foi ministro da Justiça outro da Agricultura? Não sei se eu estou confundindo agora. E depois o Campos Sales chegou a ser presidente. Então foi extremamente significativo o papel dos desses é, desse grupo político republicano nesse processo de construção da República Velha, principalmente. Eles criaram em Campinas um clube republicano, em 1886, que era um centro cultural de difusão e debate do, do tema, com biblioteca, cursos, debates, encontros, literalmente para fazer disputa política. Enfim, acho que isso responde com relação se a febre amarela eh, tirou a, a história de Campinas ser capital, eh, eu acho que isso é muito mais uma, uma, uma, uma figura de argumentação do que propriamente uma, uma possibilidade, que São Paulo não, viesse, não, não se tornasse a capital, por várias questões, inclusive geográficas, enfim, é o que eu penso. A, a febre amarela ela atingiu São Paulo ela atingiu Santos ela atingiu Campinas atingiu várias cidades né? não só não só aqui então não dá para dizer que foi isso é, com relação a eu não ter falado da Fênix e do campus de do Carlos Gomes bom eu para eu falar da Fênix, tudo que eu tenho instalado da Fênix, eu teria que ter mais umas três horas. É sacanagem que a gente fez a pergunta, mas tudo bem. Se vocês quiserem, eu, vou, eu recomendo o texto que eu já escrevi. A história da Fênix ela é uma construção de 1889, uma das para celebrar o falso fim da epidemia e criar uma imagem de que a crise sanitária estava superada, e construir principalmente a ideia de que houve uma renovação com a, a crise, renovou a cidade. É, é preciso perguntar para quem renovou. Sem dúvida nenhuma, os capitalistas saíram mais fortes desse processo, inclusive os republicanos, tanto que se tornaram ministros, governadores e logo presidentes. Né? É, acho que está respondido, com relação ao Carlos Gomes, Glória, foi uma escolha não falar dele, porque é, é uma das figuras muito faladas, então eu escolhi falar de outras, né? até de uma área que eu tenho mais proximidade, que são os cineastas, fotógrafos e artistas plásticos. Desculpa aí, mas foi explícito isso. Com relação ao, ao tema indígena, é, eu não tenho muita informação sobre isso, pode ser uma falha minha de nunca ter encontrado, se tem, mas é, existem estudos na região, né? inclusive faz parte do acervo da cidade uma, um acervo indígena que é regional, que era pesquisa do professor Desidério, né? é difícil dizer que não tinha índio em Campinas. Eu não posso dizer que não tinha. Eu não sou uma estudiosa em profundidade disso. O que eu posso dizer da minha experiência dos últimos dez anos na área de museologia social, que eu venho convivendo com povos, grupos indígenas, museus indígenas, é que eu estou num processo de reaprender o que é essa população e as formas com as quais elas um, lidam hoje no presente, com a, a presença delas na cidade, as formas como elas foram apagadas. Né? Eu venho de Bauru e lá eu aprendi que não tinha índio, que os caingang eram gente de livro. E agora eu encontro nos museus que eu vou, pessoas que são lindas, minhas amigas caingangues. Né? Eu reencontrei as figuras que só existiam num livro que eu nunca li também. E elas estão aí, mulheres da minha idade. E a gente é amiga hoje. Então, eu estou reaprendendo o que é isso. Né? Se alguém encontrar algo sobre essa região aqui, eu vou gostar muito que me passem. O que mais? Acho que é isso, né? É a região de Montemor, é uma região que tem sim estudos sobre isso, né? Esse acervo que está no Museu da Cidade, inclusive, é de lá, se não, se não me equivoco. Faltou alguma coisa? Bom, como faltam quatro minutos para as 11 eu vou dizer para vocês que eu estou extremamente feliz que eu consegui falar no tempo que eu tinha planejado isso, é algo absolutamente inédito na minha vida. E hum, tem muita coisa sobre Campinas que eu tenho vontade de estudar, que eu não conheço. Essa questão dos indígenas é uma delas, né? Mas é, uma em especial eu preciso dizer, que de tudo que eu leio sobre essa cidade... Quase que 90% das informações são extraídas de relatos jornalísticos, desde 1800 e tanto. A imprensa vem cumprindo um papel fundamental em ser a verdadeira cronista da história dessa cidade. E não existe, ou melhor, existe pouquíssima pesquisa sobre o que é a imprensa nessa cidade. Muitos pesquisadores absorvem o que vem da imprensa como sendo exatamente aquilo que se sucedeu. Né? E, e não porque são maus pesquisadores, mas é porque até então é o que existe. É urgente que se pense em projetos de pesquisa para debulhar quais as relações... De interesses, principalmente da imprensa do século XIX até meados dos anos 30 e 40 desse, desse século. Porque é, é desse, desse tipo de fonte que vem grande parte do material que alimenta as pesquisas. Né? E eu, quando eu olho para isso, eu sempre fico perguntando. E, e o outro lado e o que aconteceu, né? Quem eram esses caras? Né? A imprensa tinha um lado ou vários? Né? Então eu deixaria essa inquietação partilhada com vocês. Obrigada. Legal, Sônia. Muitos aplausos aqui na sala. É, a gente agradece muito por essa tarefa, uma missão impossível que a gente te deu, né? Em tão pouco tempo, falar de um período histórico tão grande. E, mas era um, um desafio necessário porque o foco principal do curso é a fundação do PT e, e, e o que o PT, é, os desafios do PT em, em governos locais aqui. E, então é um período mais curto, né? mas a gente precisava entender que cidade é essa onde o PT foi fundado lá nos anos 80 e, e onde o PT foi governo em algumas ocasiões. Né? É, e você deu conta dessa tarefa, muito bom, muitos elogios aqui, tanto no nosso chat aqui, quanto no Facebook, o pessoal gostou muito. Então, a gente agradece pela sua presença aqui hoje. Nossa próxima aula, para quem está nos acompanhando no Face e também na sala Zoom, nossa próxima aula é no sábado, dia 19, sábado agora, a partir das 15 horas. Nesse sábado, o, o, o tema da aula é a fundação do PT, aqui em Campinas, até o momento de ruptura com o Jacobitar. Né? O Jacobitar ele ganha a eleição e, na sequência, tem uma ruptura entre o PT e o Jacobitar. Então, estarão aqui com a gente pessoas que acompanharam esse processo. Celso Marcondes, que foi presidente do PT, o Newton Brian, que foi secretário de Educação, a Robene e a Glória Cunha, que eram também militantes do PT na época, né, do Núcleo de Barão Geraldo, e, e que acompanharam também esse período histórico. Então, Eu Celso era Marcondes. Repetida. Oi? Eu era da executiva do partido, assim como a Isalene, como o Celso, como o Gerardo. Legal. Várias, várias pessoas dessa época estão na sala de a Zoom Vicente. aqui hoje, né? Vicente Legal. Também. Legal. Então, é... nós teremos esses quatro falando no sábado, dia 19, a partir das 15 horas fica o convite para todos e todas, tá? Quem quiser acompanhar na sala de Zoom, a gente repete... O e-mail é ccevermelha@gmail.com. faça sua inscrição, você recebe o link para a sala do Zoom. Com uma hora, 40 minutos de antecedência, vai chegar no seu e-mail, tá? Para todas as aulas do curso todo. Tem um, um banner aí, um folder, né? um cardzinho, um card enorme, na verdade, com todas as aulas programadas. Aí quem tiver interesse é só olhar na página do CCV, Curtam a página do CCV, ajudem a compartilhar o material desse curso, que vai ser muito legal, com certeza deve interessar para muito mais gente, né? E, e é isso, fica o convite para a semana que vem, para todos e todas que quiserem nos acompanhar, tá bom? A gente vai encerrar... É essa semana, por... não é semana que vem. Isso, essa semana, né? Não vai lá. Já, estão... Já é terça-feira, né, Corinta? É. Legal. Então tá ótimo. A gente agradece a presença de todos e todas, e no sábado a gente se encontra novamente por aqui, tá bom? Beijão para todos. Tchau, obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! <risos> <risos> Bem lembrado, hein?